Bom, estamos de volta aqui no RCN Notícias nesta segunda-feira e hoje nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios o Edilson da Costa Dias, ele que é diretor administrativo do Sicob Metalcred está acompanhado também do Danilo Lateri, que é gerente de negócios do Cicobi são os nossos entrevistados do dia para a gente falar um pouquinho do Sicob. eu quero agradecer a presença de vocês, bom dia e sejam bem-vindos ao RCN Notícias Bom dia o Sicob é uma cooperativa de crédito que nasceu né, é, para, é, como eu posso dizer assim, tirar os trabalhadores da mão dos agiotas, né, praticamente, né, oferecendo taxa de juros mais baratas, né, proporcionando sonho aos trabalhadores, que eles possam é, é, é, fazer compras, é, financiamentos mais em conta, tirando do mercado financeiro dos grandes bancos né? é, essa situação de pagar juros abusivos e altos. Né? Aqui em Três Lagoas, Danilo, desde quando tem o Cicobi? Onde que está? Bom dia a todos. Nós chegamos em Três Lagoas em 2017. O é, Cicobi Metalcred, enquanto instituição, foi fundada em São Paulo e em Três Lagoas nós chegamos com a incorporação de uma cooperativa que tinha dentro da fábrica da Metal Frio. Então, uma cooperativa local para atender é, somente os trabalhadores daquela fábrica, da empresa Metal Frio. E quando nós incorporamos essa cooperativa para administrarmos os recursos ali da cooperativa que atendia o pessoal da Metal Frio, nós conseguimos a livre admissão junto ao Banco Central e passamos a atender a todos os cidadãos de Três Lagoas. Né? Abrimos a nossa agência e estamos em pleno processo de expansão aqui, acreditando muito na cidade. Que interessante, né? Na verdade, então começou uma coisa pequena, interna, dentro de uma indústria e hoje se tornou uma agência para atender toda a população. Como o Edilson colocou assim, a nossa cooperativa, ela atendeu, cresceu, nasceu focada no trabalhador. Então, lá em São Paulo, sempre nós atendíamos os trabalhadores de, de indústria, de empresas. Com o passar do tempo, é, o empenho de toda a diretoria, nós acabamos incorporando outras 12 cooperativas. E esse processo de incorporação, de assumir a administração de outras cooperativas, acabou fazendo com que a Cicópio Metal Credit crescesse, assumisse pontos de atendimento em outras cidades, como aqui em Três Lagoas, nós também atendemos em Manaus, em outras cidades do Brasil, e consecutivamente expandisse os nossos negócios voltado a atender ali o trabalhador de classe baixa, baixa renda, seguindo como solução financeira para eles. E quem pode ser um cooperado? Hoje, Qualquer morador de Três Lagoas pode abrir uma conta na nossa agência e ter todos os benefícios da cooperativa. E quais são os critérios? Como que funciona para abrir uma conta? Tem algum critério? Você precisa ser um associado. Então, é, diferente das instituições financeiras comerciais, um correntista numa instituição financeira cooperativa, ele é sócio e correntista. Ele é dono e usuário. Então, para que ele seja dono, ele vai fazer um aporte mensal de, no mínimo, 10 reais por mês. Então esse dinheiro que no banco comercial seria uma taxa, uma tarifa que se paga para o banco, Lá na cooperativa ele vai acumulando é, enfim tem com suas correções E quando ele pode de repente sair da, da instituição ele restitui todo esse dinheiro Então ele acaba tendo esse investimento na cooperativa Isso é interessante, quando você falar de taxas né, A gente sabe que os bancos tradicionais o que mais se cobra são essas taxas E é diferente com vocês, pelo contrário Ao invés de vocês pagarem, a gente pagar essa taxa Com vocês a gente tem a oportunidade de fazer o investimento É isso é, muitos correntistas quando entendem esse processo e vê o valor agregado nisso acabam pedindo para que eles possam colocar um valor de cota social até maior do que esses 10 reais Porque eles fazem uma associação que lá no banco eles pagam uma cesta de serviço na conta por exemplo, e não tem esse retorno então de repente lá na cooperativa eles vão ter ali de certa forma um investimento a longo prazo que tem rendimento e que pode no futuro servir para ele como um, um investimento uma previdência, alguma coisa sentido. Assim. Que interessante. Onde que está o Cicobi em Três Lagoas, Danilo? O Cicobi Metal Cred está na Munir Tomé 764, é, aqui próximo, né, no centro, todos conhecem. Inclusive, tem uma novidade muito bacana, nós estamos em ampliação. Então, a agência ali para melhor atender terá um espaço ampliado com, com novos pontos de atendimento que poderá acomodar os nossos mais de mil associados aqui em Três Lagoas, de uma maneira bem é, confortável. Qual que é o perfil desses mil associados de Três Lagoas? Nós temos pessoa física, funcionários de diversas empresas, a Metal Frio, como já foi citado, e também diversos empresários, várias pessoas jurídicas. A Metalcred é uma cooperativa que tem ali. Um, um empenho muito grande no relacionamento, em estar próximo, e realmente construir soluções a quatro mãos com os empresários. E é nesse sentido que a gente vê é, a expansão aqui em Três Lagoas. O pessoal muito carente realmente de que os gerentes da agência estivessem interessado pelos problemas lá da empresa, sentassem, ouvissem e construíssem soluções que fossem aderentes ao negócio. E os serviços que vocês oferecem no Cicobi, são os mesmos que as demais instituições bancárias oferecem? todos os serviços de portfólio, conta corrente, cobrança bancária, maquininha para recebimento em cartão, antecipação de recebíveis, todas as linhas de crédito, de financiamento, o portfólio de produtos e serviços é completo, tudo que se encontra num banco comercial, se encontra numa cooperativa financeira, porém com taxas justas, normalmente menores do que as praticadas nos bancos comerciais e o grande diferencial, o relacionamento, porque a taxa é o preço. Mas o relacionamento onde está o valor agregado do negócio. Que faz a diferença, é né? O Edilson, até gostaria que você falasse justamente sobre essa questão, né? Da importância dessas cooperativas. E a gente sabe que o Cicobre é uma marca forte, né? É uma Sim. cooperativa forte uhum. até para que as pessoas que às vezes estão tá cansadas daquele banco tradicional, já né? não estão satisfeitas. Qual que é os quais são os benefícios do Cicobi? Então, ah, o, o, o que o Danilo Latelli comentou, os benefícios seria como um banco tradicional, mas só que com uma grande diferença, né? Que são as taxas, né? As nossas taxas são mais justas com o trabalhador, né? Então, as parcelas de empréstimos, financiamentos, até PJ, as pessoas jurídicas mesmo, né? Então, as nossas taxas são muito atraentes, né? E também nós facilitamos as, as parcelas, quando é de parcelas, né? Os empréstimos consignados são feitos para o trabalhador na nas empresas, né? Uhum. então isso é muito interessante. Pois é, que eu estava falando da marca, isso é muito importante também, porque as pessoas se sentem seguras quando ela confia em determinada marca, ela sabe que aquele banco, aquela cooperativa tem nome, é séria, né, segura. Sim, sim. e também assim, não é só emprestar, As pobres só não emprestam, ela também faz a captação para fazer aplicações, né, então os, os RDCs, poupança, seguros, né, então, oferecemos seguros né? e, e outras coisas, mas todos os bancos tradicionais oferecem e nós também oferecemos. Isso é muito importante para nós. Né? E, assim, é bem atraente essas taxas que nós oferecemos. Hoje está então, em torno de 4, por exemplo. Então, varia, varia. varia muito. De 80, depende da quantidade de parcelas que a pessoa quer, o valor. Né? Tudo isso tem que comparecer numa uma agência de, com a Créd para você poder confirmar isso E solicitar a sua, a, sua, a sua taxa Ver o que você precisa O Cicobi ver o que pode ajudar O Cicobi prédio. Isso é muito bom, porque a isso gente é sabe bom. hoje Que tem alguns bancos com taxas altíssimas né? E acaba, Sim. a pessoa pega um valor Depois vai pagar o dobro, enfim Quando você tem uma taxa baixa Isso faz toda a diferença na hora de um financiamento De um empréstimo, por isso que é importante A pessoa ir lá, conversar com vocês Ter uma equipe disponível, preparada Horário de funcionamento nós temos aqui em Três Lagoas a Jaqueline Polizel, que é nossa gerente de agência, e uma equipe totalmente preparada com gerente de pessoa jurídica, o Endel, super conhecido na cidade, pessoa física, Andrés, enfim, o um time inteiro lá esperando por vocês para poder atendê-los bem e consecutivamente é, é, o que diferencia mesmo a instituição School Metal Credit das demais instituições comerciais é o como que nós fazemos acontecer, porque é, o produto... Ele é o mesmo dos bancos, mas a finalidade, por ser uma instituição financeira sem fins lucrativos, você consegue, de certa forma, pensar que aquele produto é uma solução para o usuário, não um meio de gerar retorno, de gerar receita, lucro para o banco. Então, esse é o grande diferencial que faz com que as taxas consigam ser competitivas e muito menores do que as praticadas no mercado. Maravilha, gente. Você que se interessou, você que quer ser um cooperado, enfim, abrir uma conta no Cicobi, aqui de Três Lagoas, entre em contato com o pessoal. Vamos repetir o endereço? É Rua Dr. Munir Tomé, 764. Eu vou deixar o telefone também. É 3521 0789. 3521-0789. Tá certo, eu quero agradecer a presença de vocês, desejar boa sorte, muito obrigada pela visita aqui ao RCN Notícias. Ok, nós agradecemos também a, a RDC Notícias, né, e esperamos o pessoal na nossa agência da Cinco Cred Crédito, né, para conferir o que nós temos a oferecer. Né? Muito obrigado. Acho que agradecemos. Agradecemos, obrigado. obrigado. obrigado. Tá aí então, né, gente? Se você se interessou, quer saber um pouco mais, entre em contato com o pessoal do Cicobi Metalcred aqui de Três Lagoas, que fica na rua Munir Tomé, 764, na sala 2. Telefone para contato: 3521-0789.